E voltei e hoje eu vou falar sobre Platão e sobre lentes para retrato. Eu já vi muita gente perguntando quais lentes usar para fazer retrato. E eu acho que essa coisa de indicar lente para retrato, somente lente teleobjetiva, é um erro, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, vamos iniciar por Platon. Platão é um fotógrafo grego, mas a carreira dele é basicamente americana. E ele tem fotografado várias personalidades famosas como o Snowden, vários presidentes dos Estados Unidos como Bill Clinton, Obama e o que eu acho muito interessante nos retratos dele é que não é só aquela coisa cabeça como muita gente está acostumado retrato Para mim retrato não é foto 3x4 ele pode ser com a lente grande angular ou não e eu acho que o Platon usa a lente grande angular muito bem no, nos retratos dele a distorção não chega a ser uma coisa que incomoda e eu acho que isso é benéfico e quando for escolher a lente certa para fazer um retrato, você deve pensar no resultado que você quer e não somente no, no padrão, né? no que todo mundo faz. Esse vídeo é basicamente isso, que você pode formar um estilo a partir do, do, do equipamento que você usa, como o próprio Platon faz, que ele utiliza as lentes grandangulares na maioria das vezes, quer dizer, em, em boa parte das vezes. Uma coisa que eu acho muito massa também do estilo dele é que tem uma áurea em volta das pessoas. Que é meio que proposital dele, que ele até explica. Se você não conhece Platão procura no Netflix, se você tiver conta lá. No... É o oitavo episódio da série Abstract. Que é uma série sobre design, que eu também recomendo que você assista inteira. Assim, a foto dele é bater o olho e saber que é dele. Tem várias fotos que viraram capas de revista, principalmente da... E eu sei que são muitas capas de revista. E ele não faz só retratos de pessoas famosas. Ele tem um projeto chamado é, The People's Portfolio. E é um projeto voltado mais para para a humanidade, para a galera África, Oriente Médio, etc. Inclusive, nesse episódio do Abstract, ele fala sobre pessoas, mulheres que foram violentadas sexualmente. Se não me engano, é na África, em algum em algum país da África. Não tenho total certeza agora porque eu não lembro. Mas o que eu quero dizer é não se limitar a usar somente teleobjetivos para retrato. Acho isso. É aquela coisa, se você quer um resultado que não tem distorção, usa, mas se não importa para você e se as distorções forem ajudar no resultado não, não é problema isso vamos parar de pensar que o equipamento é um, é um problema que se você não faz igual a todo mundo, isso é um problema Eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais nisso e esquecer essa de lente para isso, lente para aquilo são recomendadas para isso, elas são feitas para não ter distorções e etc mas não é só para isso você consegue fazer retratos com outras lentes mais abertas. Para o vídeo de hoje é isso. É meio que um desabafo. E até o próximo.